Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Deste. É, o Banco Deste demorou em uns 3 meses, mas chegou o cartão. Cartão do Banco Deste, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E nós vamos tratar deste assunto hoje, deste cartão de crédito e débito se vale a pena ou não. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, o cartão do Deste, ele chegou para mim através de uns três meses atrás que eu pedi quando abriu essa conta, né? Tinha até esquecido desse banco, eu já tinha até desativado o aplicativo. Pois bem, chegou o cartão, eu ativei novamente o aplicativo e já usei o cartão para fazer o desbloqueio do cartão, na verdade, no aplicativo. Né? O limite que eles me deram foi de mil reais. Junta a este cartão de crédito, tá, então é débito e crédito múltiplo em um cartão de crédito. A aprovação demorou menos de 3 minutos quando eu abri a conta, foi muito rápido, né, e ele é um cartão internacional, porque você pode observar aqui, ó, que ele tem a bandeira Discover Diners e eu posso usar ele fora do país. Atrás do cartão, ele tem lá o seu nome, né, É o código de segurança, validade, agência, né, e conforme eu já postei no blog, esse foi o kit que chegou pra gente, o Welcome Kit quando você é, tem, então, a, o cartão em suas mãos. Ele vem nesse encarte, eu achei bem simplesinho de tudo, mas a marca do, do Dash, é, geralmente, é isso mesmo, tá? Eles querem é, demonstrar uma simplicidade, uma conta simples e tal. Bem, dá uma olhadinha nessa imagem que eu postei no blog, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como que é o cartão atrás dele, né? Então, vamos ver juntos aí, eu com vocês, como que esse cartão ele tem essas funções aí. Então, ele veio dessa forma que eu mostrei para vocês. Atrás do cartão, você observa que parece o meu nome. Código de agência, de segurança, validade. E eu não achei ele poluído, não. Achei um cartão bem leve também para se ter, né? Um cartão clean, né? Não achei tão poluído, não. Ele tem essa... A frente dele não tem nada, na verdade, ó. Só a cor. É um cartão bonitinho. Gostei, sim. A imagem tá, tá legal, tá? Então, no blog, Alta Renda Blog, tem tudo que eu postei sobre ele. Bem, o cartão, gre... o cartão de crédito, o Deste... Ele é de graça, você não paga tarifa nenhuma junto ao cartão, tá? Para emissão não paga nada, para usar no débito também não tem tarifa, no débito e também no crédito ele é sem anuidade, ok? Para quem não conhece, o Banco Deste ele é um banco de uma plataforma digital do Banco Banese, né? Então vocês observam que muitos bancos, igual o Santander, não tem um banco digital como tem o Banco Banese, Banco Banese, né? Então você observa que o Banese ele tem aí o seu próprio banco digital, e aí lançou o Deste, tá? No entanto, eu não ouço aqui em São Paulo, Sorocaba, falar desse banco, esse banco não entrou na boca do povo, tá? A galera não, não, não curtiu, acredito eu, esse, esse banco. Eu não, não vi nenhuma manifestação de, é, é, como posso dizer pra vocês, eu não vi nenhuma manifestação referente ao cartão, como acontece com o Next, como acontece com o It, como acontece com os demais bancos digitais. Ele é um banco tímido, nasceu tímido e ainda está tímido, pelo menos aqui no canal, ninguém se manifesta referente ao banco Dash, tá? E o Banco Banese, então, criou essa plataforma para com os seus clientes, tá? O cartão, além de ter o cartão físico, também tem o cartão virtual, e você pode bloquear o cartão virtual e o cartão físico, dando maior segurança para você na conta. Você pode ver transferências, pagamentos, sem pagar taxa nenhuma, porque não existe manutenção da conta. Tá? Saque nos caixas 24 horas. Você vai poder fazer saque, é, quatro saques por mês nas redes de caixas 24 horas. Por enquanto, não é possível, mas logo logo estará disponível quatro saques grátis para vocês aí, ok? Pelo aplicativo também é possível fazer PIX, recarga de celular também. Tá? E empréstimo, pessoal, logo logo estará disponível também. Pelo aplicativo do Dex, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês o aplicativo para vocês terem uma noção de como que é o aplicativo do Dex, tá? Bem, a interface é essa que vocês estão vendo aí no aplicativo. Então, você observa que o saldo zero, pagar contas, depositar dinheiro PIX, transferir, né? Aí você tem a opção também de verificar o cartão de crédito, vocês estão vendo aí mil reais, ,00, zero de fatura, porque eu não usei, né? E tá bloqueado também o cartão. E na parte de fatura, você vai cartão virtual, limite do cartão e ajuste do cartão, tá? Além de indique e cotação do dólar. Só para vocês terem uma ideia, cotação do dólar hoje, dia 20... Cotação do dólar hoje, dia 1 não tá é, classificado ainda, mas dia 31, fechou em 5,9. Quando você clica em solicitar mais limite, ele mostra que em breve teremos novidades, para você solicitar limite aqui no aplicativo, tá? E também renovação automática de limites, é, está desabilitado por enquanto. Ajuste do cartão, você pode colocar a data de vencimento, mudar, bloquear e desbloquear o cartão. Compras por aproximação, você também pode, é, logo, logo, vai estar disponível para você ativar e desativar. Nesse momento, ainda não. E compras internacionais, também logo, logo, estará disponível para vocês no aplicativo do Dexter. tá? E meus cartões, você observa o cartão virtual, o cartão físico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 Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena essa conta do Dext? Olha, por não ter anuidade no cartão e não ter anuidade da conta, é uma conta digital que nasceu agora e ela é simples. No entanto, pelos benefícios do Elo Flex, que o cartão te dá grátis, né? então ele é um cartão internacional, é um cartão que teoricamente não tem pontos, não tem cashback, não tem nada, mas acaba te trazendo benefício pelo Elo Flex superior, se você tem um cartão que é melhor que esse, que pontua, que te dá cashback, logicamente que ele acaba não sendo interessante, mas para quem não tem uma conta ou não foi aprovado em nenhum crédito em nenhum banco e o Dext aprovou você, então você usa a conta, trabalha a conta, que logo quando eles liberarem o um OpenFind para você migrar as informações para outro banco, com certeza um banco vai ver que você tem crédito no banco digital e vai te oferecer crédito. Então também é uma possibilidade de você começar a usar a conta. Para lá na frente você ter mais benefícios com outras instituições financeiras também. Tá aí para vocês o Banco Dext. Chegou o meu cartão Dext com mil reais de limite. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. de um grande abraço. Rogério que um grande abraço. Daniela Cristina, um grande abraço. Martins, Astácio, um grande abraço para você também.